E aí, galerinha? Beleza? De nada com vocês. Hoje nós temos, talvez, o maior desafio de todos. Quem sabe a gente vai conseguir, mas eu acho que esse aqui é impossível. Dá uma olhada nessas giratórias, Mais os heróis vão tentar. Será que nós vamos conseguir, galera? Hoje vamos com Thor, o deus do trovão, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Deadpool... E a mulher, maravilha, mano Comenta aqui embaixo pra quem você tá torcendo Eu não sei, eu tô achando que... Ah, vamos tentar, vocês viram aí o percurso que a gente vai ter que fazer Bem complicadinho E o Deus do Trovão vai primeiro aqui O seu primeiro desafio tá gordinho o Deus do Trovão, né? Bora lá Mó, Mot toca bolada aqui, ó Calma aí, gente, eu vou, eu vou primeiro Calma aí, calma aí que depois vocês vão Vamos. Meu Deus do céu. Ai! Meu Deus, é muito difícil. Vamos lá, ó. Todos vão ter três tentativas. Eu acho que não vai, não vai dar. Eu acho que vai ser impossível. Primeira tentativa do Thor. Fracassada. Vamos lá. Caindo! Meu Deus, ah! chegamos à primeira parte. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chegamos, não é possível. Segunda tentativa do Thor. O Thor foi longe, hein? E de acordo quem for mais longe, vence. Não precisa nem completar. Quem for mais longe, vence. Vamos para a terceira e última tentativa do Thor. Hein? Foi longe. Terceira e última tentativa do Thor, ele conseguiu chegar naquela parte laranja, vamos ver se ele vai, opa, é, volta, volta, tem que ser com muita calma, passou um, passou outro, vai, ah, aqui tem que ir com tudo, meu Deus, não dá, o próximo é ela, Mulher Maravilha, que tá com a roupa bem curtinha, Go, oh, vamos lá, uma Mulher Maravilha, não, não atropela seus amigos, Ih, já na primeira tentativa Errou Segunda É difícil calcular o time Vai Passou a primeira Caraca, o outro eu consegui ir diretão Galera, o desafio é muito difícil Tem que ter muita paciência Vai Deixa passar Passou Passar, passou Passamos Vai com cá ca... Bom galera, não deu para Mulher Maravilha Como vocês viram é bem difícil mesmo É muita hélice passando Por mais que a gente tenta pegar o time É complicado O Thor conseguiu porque ele foi indo Embalado e ele chegou mais longe Bora a vez do Deadpool Seguinte Se a gente não conseguir Das vezes dos, dos heróis A gente vai tentar ir mais longe Com várias tentativas com só hein Vamos lá. Mais uma vez o Deadpool. Vai, Deadpool. Passou. Viu? Calma, calma. Vai. Tá indo. Vai, Deadpool. Chegou. Chegou aonde? Ah, como pode? Tem uma grade aqui. Impossível. Impossível, galera. Ó, a grade pra trollar. E o amigo... Ai, não! Calma aí, hein? Tem que ter uma colherzinha de chá aqui. Vou tirar a moto daqui, hein? Vou tirar a moto daqui. Vai. É bem difícil isso aqui. É bem difícil. Ah, não tem como, não. Ai, como é que faz? Meu Deus! Impossível, galera! Aquelas grades ali é muito difícil. Vamos lá, última vez o Dead. Agora é o, o Spider Bom, é a vez do Spider-Man O último vai ser o Batman Vai, Spider-Man Foi a primeira Segunda Galera, talvez seja o, desafio, o maior desafio De todos Eu acho que nem o cara que criou conseguiu passar isso aqui é. Ai, meu Deus O negócio vem do nada ali, me bate, cara Última tentativa do Spider. Vamos, Spider Man! Passamos! É impossível! Agora é a vez do Tony Stark. Será que o Tony vai conseguir? Conseguiu o primeiro. Consegui o segundo. Descer. Eita! Bom, agora é a cor da, da moto que o Tony gosta, hein? Vai, Tony! Boa, loucura! Foi! Uh. A Eric simplesmente arranca a moto do bonequinho. Olha o Tony chateado. Ele não está conseguindo. Vai a pé, Tony. Vamos ver se você consegue. Vai a pé, vai a pé. Vamos lá, galera, vamos tentar a pé. Minha nossa. Eita, me empurrou! Peraí! Vai, vamos ver se a, se a pé dá certa. É muito difícil, galera. Vai ser a última tentativa do Tony. Vai depois a gente ir pro Batman e finalizar. Ah, eu tava indo tudo bem! É impossível! Agora é a vez do homem morcego. Será que ele vai mais longe? O máximo Vai. Eu passa muito perto. Aqui a gente consegue chegar. Eu vou tirar, eu vou tirar esses portão. Ah lá, não dá, tem um portão, os portão tá tudo tudo aqui, cara. Como é que faz isso? Não dá para tirar os portão. Oh my god. Calma Eu acho Eu acho isso aqui impossível Ah, impossível, impossível Bom, galerinha, vai ser a última tentativa Do Batman No próximo desafio eu vou pegar o mais fácil Que esse aqui Não sei não, hein Acho que é impossível Ai! Ah, vou mostrar pra vocês O quão difícil é esse desafio nós teríamos que passar aqui e ia até tentar, mas não tem Checkpoint, essas coisas Olha isso, galera É muita hélice Meu Deus Olha isso, é muita coisa, galera Meu Deus, é impossível Passar isso aqui Olha só. <risos> Galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo com os heróis. E mais um desafio. Esse aqui praticamente impossível. Acho que não dá para fazer porque ele não tem checkpoint. Se tiver checkpoint, talvez daria. E é isso aí. Se liga no próximo desafio com os heróis. Até o próximo vídeo. Fui.